Porque é que entre mil e tal homens uh, ou mil e tal livros, só, só 21 é que são de mulheres? Francisco, ele chama-se Francisco José Quetzal Viegas. Que é o um nome completo dele, não sei se é. Mas nós costumamos dizer assim: eu nem tenho roupa para participar dessa atividade. Eu fui caprichar um pouco, professor, porque eu nem tenho. O que eu sei foi a, a primeira pessoa que te falou, que falou de ti publicamente numa matéria grande antes. Né? Então, foi really um grande desafio. As coisas se foram realmente mal. Eu disse: ir para a China é now perigoso.